Olá gurias, olá meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos tão felizes por começarmos esse novo projeto de uma forma diferente, num lugar diferente e isso tudo para que a gente possa alcançar o coração de vocês. Eu louvo muito o Senhor pela vida de cada uma de vocês e nós estamos com muitas saudades. Muitas saudades de estarmos juntas presencialmente, mas nós cremos que num tempo breve isso vai acontecer. Eu quero dizer que eu louvo o Senhor pela vida de cada uma de vocês. Eu louvo o Senhor pelo engajamento de cada uma de vocês, nesse tempo que nós estamos longe presencialmente uma das outras, mas que tão unidas em oração naquele grupo que a gente vê uh, o engajamento de cada uma de vocês. E eu louvo realmente ao Senhor pela vida de cada uma de vocês. Pelo que o Senhor está fazendo, da forma que Ele está movendo. E nós vamos começar uma série nova, nesse início. E, e sentimos no coração, e do coração de Deus, eu creio, de falarmos sobre um princípio fundamental. Um princípio que eu acho uma base, uma estrutura firme, na qual nós podemos fundamentar nossa vida, chamada oração. E não poderíamos começar a falar sobre isso sem lermos na palavra algo que fala especificamente com relação a isso, com relação à oração. E eu convido você aí onde você está a abrir a sua palavra comigo em Mateus no capítulo 6, para que a gente olhe o que está escrito aqui. Em Mateus no capítulo 6, do versículo 6 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de fazer repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes de lhe opeçaris. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos abordar um tema essencial para as nossas vidas, eu creio. E nós vamos começar a construir, como eu disse anteriormente para vocês, essa base, esse fundamento mesmo, né? É, e, e essa base, essa estrutura, ela é tão firme que ela é capaz de, nos, de suportar os dias difíceis que nós enfrentamos. Sabe, quando eu tenho isso, quando eu tenho esse compromisso e quando eu vou para essa presença de Deus, eu sou encontrada pelo Pai lá. E eu recebo todo o suprimento que eu preciso para desenvolver meu dia com mais leveza, com mais sabedoria, porque eu encontro isso nele. Nós precisamos fundamentar bem isso e nós vamos começar com princípios básicos, entendendo que não existe uma estrutura firme sem Jesus. E o hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. O processo é simples, mas nem sempre o simples nos atrai. Nós que somos mulheres, se a gente não vê, porque a gente gosta de tocar as coisas, e se a gente não vê, é, nos soa no mínimo como algo estranho, não é verdade? E muitas vezes, por pensarmos assim, nós não desfrutamos das infinitas possibilidades geradas pelo hábito de orar. Nesse lugar, Deus promove curas maravilhosas em nossas vidas. Você pode me dizer, mas eu não sei orar. Eu não sei o que dizer. E eu poderia te dar uma dica. Pegue a palavra e transforme o que você lê em oração. Os salmos são preciosos para isso. E logo que você começar a orar os salmos, você vai perceber algo acontecendo. O Espírito vai te ensinando, Ele vai te conduzindo. E de repente você já está orando e falando com o Pai. Comece aos poucos. Comece com 5 dez minutos. Nós precisamos, eu costumo dizer que nós precisamos ter disciplina. Mas sabe que o Espírito tem me constrangido ultimamente. E ele tem dito, porque nós temos muitas coisas para fazer nós mulheres. O nosso dia é cheio de tarefas. Uh, as demandas são muitas. Mas se nós tivermos a sensibilidade de entender que a oração ela é essencial nas nossas vidas assim como o alimento o café da manhã o almoço e o jantar nós vamos achar um tempinho ainda que esse tempo seja pequeno no início mas com o passar dos dias isso vai ser tão precioso e tão essencial na tua vida como o alimento natural que você vai querer ir para lá nós precisamos entender que a oração não é para mudar o outro né, eu vou orar pelo meu esposo porque ele tem dificuldades em muitas áreas E eu vou orar para que ele seja transformado, para que Deus mude Não vai com essa intenção Vai sempre com a intenção de você ser curada sabe? De você se apresentar ao Senhor e dizer Senhor, eu tenho dificuldades Eu tenho dificuldades em muitas áreas da minha vida E o Espírito Santo ele vai te iluminar e quando você for curada por ele, o transbordar disso, contagia o teu esposo, contagia o teu filho, a ponto deles de dizerem, mas o que está acontecendo com você? Que mudanças aconteceram na tua vida, na tua forma de falar, na tua forma de reagir diante das circunstâncias? E esse poder nós só encontramos na presença do Pai. Eu não encontro isso nos livros, eu não encontro isso nas ajudas, eu encontro isso nesse lugar, chamado lugar secreto, aonde eu tenho possibilidade de ir para lá e ser curada, e ser iluminada, ser fundamentada, construída no Senhor, a ponto de transbordar isso na vida do outro. E eu me alegrei demais, porque nós ouvimos muito, muitos relatos das pérolas, que enquanto elas oravam pela vida dos enfermos, que nós temos uma lista, e nós oramos pelos enfermos, e nós compartilhamos essa lista, que enquanto elas oravam, pelo outro, elas receberam curas. Porque esse é o nosso Deus. Ele, ele trabalha de uma multiforme. Ele não tem só para mim, ele tem para você, ele tem para todos nós. E eu eu louvo ao Senhor, porque tudo, absolutamente tudo está ao alcance da súplica. Não tem nada que eu não encontre nesse lugar. Porque a palavra do Senhor diz que ele habita sim num alto e sublime trono. Aí quando nós olhamos, nossa, mas esse Deus tão grande, será que Ele se importa comigo? Essa mesma palavra diz que Ele também habita no coração do contrito e do abatido de espírito. O que significa isso? Significa aquele dia que eu não estou bem, que as coisas estão acontecendo tudo ao contrário do que eu esperava. Eu tenho um lugar para ir. Eu tenho um lugar para eu receber vida, para eu receber conselho, para eu ser instruída. E esse lugar se chama oração Esse lugar se chama esse quarto aqui Que a palavra do Senhor diz Você pode me perguntar Mas tem um jeito correto de orar? O próprio Jesus nos ensinou ali em Mateus 6,6 Como nós acabamos de olhar E Ele nos ensina ali Não sei se vocês perceberam a Eu e você enxergar Ele como Pai Como nosso Pai E a orarmos a Ele A falarmos com Ele Como filhas E Ele diz ali Pai Nosso, iniciando a fala, né? Aí você pode me perguntar, mas Ele não é rei? Sim. Ele não é senhor? Sim. Ele não é o rei do universo? Sim. Ele é senhor, Ele é rei, Ele é juiz, mas Ele é também o nosso pai. Sabe aquele pai acessível? Aquele que eu não preciso usar de fórmulas mágicas para que Ele me olhe, para que Ele me enxergue, para que Ele me atenda... Eu chego e simplesmente digo Exatamente o que eu estou sentindo Do meu jeito Pai, hoje eu não, não estou bem Pai, aconteceram estas e estas coisas que me entristeceram E Ele está lá Com suprimento Para te consolar, para te ensinar Para te confortar Porque é isso que nós encontramos nele Mas lembre-se, é nosso pai Não pai meu Ore como irmã como é isso, Nelson? Isso significa que quando você está orando, você está carregando os seus irmãos junto contigo. Você quer que a tua oração seja eficaz? Tire o eu e põe nós. Quando eu digo que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, nós estamos reconhecendo a autoridade e o governo de Deus. Em Mateus 6,9 tem uma dica muito preciosa que se eu pudesse te dar e que você usasse isso no teu dia a dia você vai perceber como isso acrescenta está em Mateus no capítulo 6, versículo 9 e você pode dizer isso mesmo antes de levantar-se da cama você pode dizer santificado seja o teu nome nesse dia através do meu pensar santificado seja o teu nome nesse dia através do meu falar santificado seja o teu nome nesse dia Através do meu andar, através do meu agir Quando eu digo isso, significa que tudo que eu for fazer naquele dia vai exaltar o nome do Senhor Porque eu coloquei antes, eu pedi que Ele santificasse as minhas atitudes O nosso Pai, Ele está nos céus, mas Ele quer ser revelado na terra através de mim e de você Você pode me dizer, Nelson, mas se Deus sabe, antes da palavra vir à minha boca, como a gente já leu por que, que eu preciso falar com ele? Por que, que eu preciso orar? Eu quero te dizer que. Eu vou te exemplificar. Imagina que eu tenho uma amiga que ela tem descontrole nos gastos. Tá? Ela gasta excessivamente. Mas ela também tem uma amiga que ela é.. Ela é. Ela trabalha e ela é educadora financeira. Ela trabalha com educação financeira. E essa, e essa amiga te dá várias dicas, mas a pessoa não ouve. E ainda ela diz, você não tem nada a ver com isso. Queridos, vocês perceberam que é a pessoa que precisa reconhecer diante de Deus, que ela precisa de ajuda? É exatamente assim com Deus. Ele é especialista, Ele sabe que você precisa e Ele pode te ajudar. Mas Ele espera que você se posicione e você reconheça o problema e você diga, eu preciso de ajuda, eu realmente tenho dificuldade nessa área. Nesse momento que você diz essas simples palavras, você se abre para que o processo de cura se inicie na tua vida. Então não tem, não tem, você pode me dizer, é difícil. Não é difícil. Ele quer a nossa atitude, ele quer a nossa rendição. E quando eu reconheço isso como aquele pai que sabe o que o filho precisa, ele vai estar lá para ser o teu suporte, para ser a tua sustentação. Ele já sabia da tua dificuldade como pai. De filho pequeno ou de filho grande, nós sabemos como mães, nós sabemos a dificuldade que os nossos filhos têm. A gente já sabia, a gente, a gente estava lá pronta para ajudá-lo. Mas muitas vezes a, a gente espera o nosso filho se posicionar e reconhecer que precisa de ajuda. É exatamente assim que acontece com o nosso pai. Ele espera que a gente se posicione e a gente reconheça que nós precisamos de ajuda. Então não adianta a gente ficar insistindo, sabe, com aquela amiga, insistindo e às vezes tentando ajudar, apontando o erro dela, apontando a dificuldade dela. Às vezes quando nós insistimos nisso, nós acabamos ferindo, nós acabamos magoando sem que haja transformação. Mas quando ela recebe luz através do tempo a sós com Jesus, através da oração, os milagres começam a acontecer na vida dela. Então ela se abre para os processos e a cura, as transformações que ela precisa, são iniciadas. É exatamente o que aconteceu com o filho pródigo. Da palavra, o pai esperou ele cair em si e reconhecer que ele precisava de ajuda. A ajuda estava lá, o pai estava o tempo todo lá, mas o pai esperou ele se posicionar e reconhecer que ele precisava de ajuda. E teve um momento que ele caiu em si, diante de todas as dificuldades... E ele disse, pai, eu pequei. Eu pequei contra o céu e contra ti. E eu já não sou mais digno. Eu não me acho digno de ser chamado de filho. E nesse momento, ele volta e o pai corre ao encontro dele. E abraça. E põe vestes novas, e põe anel novo, e põe sandálias novas, e ainda faz uma festa. Então, às vezes, quando nós erramos e, e, e nós nos achamos indignos, o pai todo o tempo está nos esperando. Porque na uniciência dele, ele já sabia das nossas limitações e que cairíamos. Mas ele está lá, pronto para nos acolher, pronto para nos abraçar, pronto para dizer, eu esperei por esse momento. Outra dúvida recorrente é com relação a como eu devorar. A gente percebe que algumas mulheres elas têm dificuldade disso. Nelson, mas como eu devorar? Eu devorar sentada, eu devorar de joelhos, em pé. Existe uma fórmula? Existe um jeito de eu fazer isso? A palavra diz que é pra gente orar o tempo todo, né? E, e isso não quer dizer agora que a gente vai ficar de joelhos prostrada em oração o tempo todo. Não, não é isso que a palavra quer dizer. Como é em espírito, o desejo dele é que todos os lugares da nossa alma estejam assim, prostrados, rendidos submissos à sua vontade às vezes nós nos ajoelhamos em reverência à autoridade de Deus mas eu acredito que Deus está interessado muito mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na posição do nosso corpo porque eu posso estar de joelhos fisicamente contudo, se a minha alma não estiver ajoelhada de nada adianta. então queridas, não existe nada não existe nada Absolutamente nada Que seja oculto aos olhos de Deus Ele sabe de todas as coisas Sendo assim Veja a oração como uma uma oportunidade De manifestar aquilo que está dentro de ti Quando nós oramos Nós estamos deixando o nosso eu de lado Que, que normalmente é a oposição a Deus Para quê? para olharmos as coisas agora sobre outra perspectiva que é justamente a perspectiva de Deus nós nunca vamos entender lembre-se disso nós nunca vamos entender a nossa relação com Deus ela nunca vai ser plena através do que é aparente e a gente pode na sequência discorrer isso de uma forma simples para que vocês possam compreender Paulo diz, a nossa fé ela não é fundamentada no que é visível. Porque aquilo que é aparente é relativo, é passageiro. Mas o invisível é que é permanente, é que é eterno. Veja, o visível é sombra, a fé é a certeza. É aí que está reside a grande diferença entre a espiritualidade e a mera religiosidade. Porque nós não produzimos espiritual através do esforço da carne o esforço da carne ele só é santo só é digno se ele é movido a partir do espírito então é a convicção espiritual é a percepção é o discernimento é a profundidade ganhando volume ganhando expressão lembre-se o nosso Deus não é um Deus de evento não, não, não. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O que Ele deseja é ter todos os dias, ainda que seja cinco minutos, mas Ele deseja ter um relacionamento comigo e com você. Ele deseja que eu me posicione em direção a isso. Porque, queridas, se nós prestarmos atenção... Se, imagine que nós estivéssemos diante de uma audiência com alguém importante... Tá? Vamos dizer com o governador, por exemplo, nós conseguíssemos um horário com ele. Nós lavaríamos a louça enquanto nós estivéssemos falando com ele? Não, né? Não que eu não possa. Eu posso sim. Eu posso estar lavando a louça falando com o pai, eu posso estar limpando a casa falando com o pai, cuidando do filho. Sim! Mas tem de tirar um momento a sós, você e ele, na solitude, lá naquele lugar, em silêncio. E você vai ver que o que é produzido nesse tempo a sós contigo é de um valor que eu não consigo mensurar. Nós não conseguimos mensurar em palavras o que nós encontramos nesse lugar. Nesse lugar nós somos refeitas. Somos refeitas na nossa dor. Somos refeitas nas nossas angústias. Somos refeitas nas nossas perdas. Nós somos refeitas no Senhor. Porque nesse lugar eu encontro ajuda. Eu posso dizer para vocês que eu preciso entender isso, em essência, sim. Com o passar do tempo eu preciso entender. Porque se nós não tivermos discernimento, se a nossa relação com Jesus não for bem resolvida, nós não vamos discernir os processos. É o um testemunho da nossa atitude. É quem nós somos. Essa segurança, essa confiança absoluta na relação que Deus está no controle. Essa certeza de que independente o que esteja acontecendo na minha vida, o Senhor não saiu do controle. Ele continua lá. A nossa vida, eu posso garantir isso para você, que a nossa vida ela só terá significado quando ela cumpre o propósito de revelar a glória de Deus na vida do outro. Eu jamais vou usufruir de tudo o que existe nele se eu não desenvolver um relacionamento diário com Jesus. E Ele diz, vinde a mim todas vós que estáis cansadas e sobrecarregadas, eu posso te ajudar. Eu posso cuidar de ti. Confie em mim. Confie nessa relação. Porque se vocês confiarem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridas, que a presença do Senhor ela seja real na sua vida. Que esse interesse por ele seja real na sua vida. E eu posso te dizer que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero dizer uma vez mais que eu louvo ao Senhor pela tua vida.